E aí pessoal, beleza? Aqui é o Sr. trazendo mais um vídeo pro canal Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Galera, hoje eu vou estar tá fazendo um sorteio aqui para vocês de uma conta Com muito FC, mano, e com muito atributo E um servidor pirata, galera, eu não vou falar o nome do servidor Vocês vão saber qual que vai ser que ver o servidor que eu vou sortear essa conta Só sei que a conta, mano é uma conta muito desejada pelos inscritos aqui Eu decidi sortear ela né, pra vocês Mas eu vou fazer o seguinte A gente vai ter de bater 300 seguidores no Instagram Daí eu vou sortear essa conta pra vocês Porque a conta, mano, tem 300 milhões de FC, galera O servidor, mano, eu não jogo mais Até tretei com esse, é, com esse servidor Mas quem tá inscrito no canal, tá ligado? Vai querer essa conta, mano Porque não tem como Eu decidi sortear ela né, pra vocês Porque o YouTube, mano, me mandou um e-mail Falando que o meu canal tá passando por análise e vai ser monetizado, né? Então eu ver o que? Ah, como forma de retribuição para galera que assiste o meu canal, o que eu vou fazer? Eu vou sortear essa conta que Tem 300 milhões, 23k de atributo Full 23k de atributo, mano Você tem que entender isso, que a conta tá muito forte mesmo Ó, quem quiser participar do sorteio vai ter de fazer o quê? Escrever um número aí de 1 a 1.000, mano De 1 a 1.000, você vai ter de escrever um número Porque se tiver muito comentário Não adianta você comentar duas vezes Ou vir com conta aleatória Porque não vai adiantar, cara Vai ser querer pelo um negócio aqui que eu sempre fiz o um sorteio e mostra, entendeu? Vai ser pro um negócio da análise aqui do YouTube também. Daí não vai ter como você o sistema, entendeu? E vai ter que seguir no Instagram. Simplesmente isso, cara. Ó, você vai vir aqui, ó. Você tem uma continha no Instagram, pá. Você vem cá, cria até o tanto de conta que você quiser, mano. Você vai ter de seguir. Só isso. E vindo nessa última foto aqui que eu tô com um gatão, tá ligado? Aí você vai vir aqui e dar o like. Simplesmente isso. Deixou o um número. E veio aqui, seguindo estragando Instagram, deu like nesse vídeo também E veio aqui e curtiu a fortinha Acabou, cara, você já está participando do sorteio E a conta tá muito forte, mano Uma conta muito desejada para os inscritos Toda vez que eu faço live, gente pede essa conta Eles querem a conta de qualquer maneira Daí eu falei, como que eu não estou jogando no servidor e não quero deixar a conta parada Eu vou, querer ver, dar ela para um inscrito aí, sortear Se o inscrito ganhar, vai ser dele, faz o que quiser da conta o servidor tá muito bombado, tem muita gente jogando Quem conhece, conhece Quem quiser participar, é isso daí Eu não vou estender muito esse vídeo, tô muito feliz porque o YouTube quer ver Me mandou um e-mail Eu não acredito que isso, a gente falando da forma formal Tipo assim, eu tenho um primo que ele é advogado Eu deixei ele querer conversar no e-mail aqui E mandar pro YouTube Ele foi lá e conversou e o YouTube respondeu, mano Eu fiquei de cara quando o YouTube respondeu A primeira vez que eu vi o YouTube me responder Com um canal de 3K, mano Você acredita nesse? Nem eu, velho Mas tudo bem Tá passando aí, meu conteúdo tá top e eu vou agora motivei para caralho para fazer vídeo porque o dinheiro do YouTube vai dar para fazer. Quer ver, comprar outro computador e também vai dar pra mim fazer meu servidor. Graças a Deus, até que fim, mano, vai dar para fazer esse servidor. Então me segue aqui se você quiser essa conta, mano. Ó. 300 seguidores, essa é a meta aqui. Ó, você tem 121 mano, não importa o tempo que vai demorar. Vai estar tá esse vídeo aí no canal e sempre vai estar tá aqui, ó, galera. Eu vou estar tá avisando desse vídeo nos, nos próximos vídeos por que que eu tô fazendo esse vídeo aqui porque tipo assim muita gente vai lá e fala assim tia tia por que você não me dá essa conta já que tá parada tem muito fc tem muita tributo ela tá querendo não sei o top não sei o que daí eu falei ah eu não vou dar essa conta para ninguém não tô querendo é vender para ganhar um dinheiro com ela mas daí eu falei já que meu canal vai ser monetizado eu vou ganhar um dinheiro com o canal para que que eu vou ficar querendo vender minha conta não vou sortear ela aqui para os inscritos e quem pegar muda o nome faz o que quiser com a conta entendeu e vai ter uma conta muito forte sem fazer praticamente nada só escrever no um número e seguindo no Instagram Então basicamente eu falei o que você deve fazer Então é isso aí né galera Muito obrigado por quem assistiu até esse momento Um abraço do senhor Tietchê E muito obrigado por que está inscrito no canal Porque isso está me motivando a fazer cada vez mais vídeo E agora que o canal vai ser monetizado Prepara que o servidor Tietchê está vindo aí ó, com tudo meu filho Isso vai demorar um tempinho, uns dois meizinhos mas a hora que vim, parceiro, se prepara se segura na cadeira, porque o Tietchan vai estar com um ano, parceiro. Então é nóis, meu irmão. Deixa só o like aí e um abraço do Tietchan. Me segue nas redes sociais aí, no Facebook, né? No Instagram tem de seguir para E falou! <risos>